Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? É uma honra poder estar aqui hoje trazendo o estudo bíblico dessa segunda-feira. É uma honra, mas também é com muito temor e tremor que estou aqui. Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos que pudessem estar orando e intercedendo por mim. Senhor Deus e Pai, amado Jesus, estamos aqui, Pai, unicamente, Pai para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e dizer que Tu és santo, Senhor, que não há outro Deus além de Ti. Senhor Deus, eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor invita o Espírito Santo sobre mim, Pai. Que o Senhor esclareça, Pai, as nossas mentes, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, o Teu amor, Senhor, por meio da Tua palavra. Te glorificamos e Te honramos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai, de aprender mais de Ti. Amém. Bom, irmãos... Uh... O nosso texto base hoje se encontra em Mateus capítulo 22 e o versículo 36. Mateus 22, 36 diz assim. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo O Senhor quer começar nos fazendo uma pergunta Aonde está o nosso coração? Aonde está o teu coração? Está totalmente entregue ao Senhor? Ou ainda está com vestígios do mundo? Outro texto que podemos ler agora é o livro de Provérbios eu convido a todos que possam estar acompanhando em suas bíblias Provérbios capítulo 4, o versículo 23 diz assim De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida A bíblia, ela se refere ao nosso coração como o centro Ou como se fosse um reservatório de tudo o que somos o Senhor também nos trouxe outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Diz assim, a pessoa boa tira o bem do bom, do coração, e a pessoa má tira o mal do mal tesouro, ou seja, do nosso coração tiramos o bem ou o mal. Do que o nosso coração está cheio? Do bem ou do mal? E no final do versículo, diz assim, ó. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Outra pergunta que o Senhor quer nos fazer. O que estamos falando ultimamente? Do que o nosso coração está cheio? Estamos falando coisas que edificam e fazem crescer? Ou estamos julgando, reclamando? falando contra os princípios da Palavra de Deus. Hoje o Senhor tem muitas perguntas a nós, para que a gente possa esclarecer a Ele o que realmente sentimos e a nós mesmos principalmente. Outro texto, irmãos, que eu gostaria de ler junto com vocês é o livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 9. Jeremias 17, 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Quantas vezes, irmãos, o nosso coração, ele nos enganou, quantas vezes em momentos de tomar decisões, a gente entrou naquela onda de vou deixar meu coração falar mais alto, vou ouvir meu coração, se... Esse texto, ele acabou de nos trazer que o coração é enganoso. Como lemos ali no início, Provérbios 4, 23, devemos guardar o nosso coração. O nosso coração funciona assim, como se ele pudesse sugar tudo e absorver tudo à nossa volta. As nossas vontades, o que aprendemos, o que vemos e o que ouvimos. Com o nosso coração, oramos a Deus, meditamos na Palavra, e guardamos a Palavra de Deus. Pensamos com o coração, duvidamos no nosso coração e também cremos com o nosso coração. E muitos até maquinam o próprio mal com o coração. O coração ele envolve emoções, vontades e intelecto. Mas quem pode conhecer o nosso coração? Há somente um que pode conhecer o nosso coração. O livro, o livro de Provérbios, capítulo 21 e o versículo 2, nos fala que Deus sonda e conhece o nosso coração. E quando estamos focados e com anseio de dar o nosso melhor ao Senhor, Ele sonda e conhece a disposição do nosso coração. Ele sabe que apesar de imperfeitos e falhos, o nosso anseio é dar o nosso melhor a Ele. Mas para isso, devemos nos esforçar e fazer a nossa parte, nos afastar do mal e encher o nosso coração de coisas que vêm do Pai. E como devemos fazer isso? Uma das formas é meditar na palavra por meio do nosso devocional diário, por meio da intimidade com o Senhor. Só assim saberemos qual é a vontade dEle para nós e para o nosso coração. Orando, jejuando... Joel, capítulo 2, no versículo 12, nos diz: Voltem-se a mim com jejum, lamento e pranto. Mas, irmãos, nada adianta tudo isso se não decidirmos abandonar as obras da carne, abandonar as coisas do mundo. E para isso, eu gostaria de convidá-los a ler comigo Tiago, capítulo 4, e o versículo 4. Livro de Tiago 4,4 diz assim: Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Esse versículo ele é muito claro: não ter amizades com o mundo. E agora, outra pergunta: o que é ter amizade com o mundo? O que é essa amizade que Deus não quer que a gente tenha com o mundo? Eu vou dar um exemplo. Eu venho no culto na quarta-feira, escuto a palavra, adoro o Senhor, oro, entendo o que o Senhor quis me dizer por meio da palavra, recebo e vou para minha casa. No outro dia, na minha vida cotidiana, vou para o meu trabalho e lá tenho amigos que não são cristãos. Amigos que não conhecem Jesus. E esses amigos me convidam para ir para uma festa. E na festa tem coisas que de pessoas que não são cristãs, de pessoas que não conhecem Jesus. Lá vai ter bebida, bebedeira automaticamente, né? uh, drogadição, adultério, fornicação, lascívia e por aí vai. Aí alguém pode estar se perguntando... Ah, mas eu só vou estar lá, eu só vou estar com meus amigos, eu não vou estar fazendo nada de errado. Vamos ver o que o Senhor nos diz? Em Efésios 5.11, convido quem puder acompanhar nas suas Bíblias. Efésios 5.11 nos diz. E não, sejam cúmplice, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Romanos 12, 2, também nos fala a respeito. Livro de Romanos, capítulo 2, e o versículo 2 diz. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não é só comparando, irmãos, a festas. Mas também existem outras coisas que podemos citar aqui. Por exemplo, linguagem imprópria, músicas que fazem apologia a tudo que vai contra a palavra de Deus. Músicas que engrandecem e dão força para a traição adultério, que uh, dão forças à mentira. Sabemos que quem é o pai da mentira é o inimigo do Senhor, é o nosso inimigo. Até mesmo assistir filmes, ou tem muitas pessoas ainda que assistem novelas que fazem tudo o que Deus abomina. Enfim, são todas tantas coisas que podemos ficar aqui horas falando. Mas como o livro de Tiago 4.4 nos disse, e foi bem claro, amizade com o mundo é inimizade com Deus. No livro de Mateus 6.24 nos diz que ninguém pode servir a dois senhores. Agora o Senhor tem mais algumas perguntas a nos fazer. Quem tem ganhado mais a nossa atenção? As programações do mundo ou as de Deus? Quantas vezes você para durante o dia para conversar com Deus, para orar e ler a sua palavra? Você tem atendido a quem? A sua vontade em satisfazer os seus desejos ou a vontade do Pai? Saiba que quem você mais atende é aquele quem você é amigo. Esse é o teu Senhor. Irmãos, Jesus nos faz essas perguntas para cada um de nós poder meditar e sermos sinceros com nós mesmos. Ele quer abrir os olhos dos nossos corações para que possamos enxergar muito além. Enxergar o que Ele tem para nós. Agora eu quero convidá-los a voltarmos lá no texto base, de Mateus 22, 36. Eu quero ler com vocês o versículo 39 E o segundo semelhante a este é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo Então irmãos, sabemos que não é um mandamento fácil Amar ao próximo Pois todos nós somos falhos, pecadores e imperfeitos Mas uma pessoa que ama a Deus tem prazer em cumprir a vontade dele. O livro de Salmos, capítulo 119, e o versículo 97, diz assim, Como eu amo a tua lei, nela medito dia e noite. Outro texto, irmãos, que eu gostaria de ler, se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o um mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, esse versículo nos diz que aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo está amando a Deus sobre todas as coisas, pois está cumprindo o mandamento que o Senhor, nosso Deus, ordenou. E amar também é perdoar, irmãos. O livro de Colossenses nos fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, no versículo 13. Colossenses 3,13 diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Esse texto fala sobre suportar uns aos outros, liberando perdão, irmãos. No livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do 21, Pedro ele pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele. Pedro disse: sete vezes, Senhor. E Jesus respondeu: não, até setenta vezes sete. Então, amados irmãos, quando libero o perdão, quando liberamos o perdão, eu estou amando a Deus e ao próximo. Outra coisa também, irmãos, em amar o próximo é agir, devemos agir. O livro de 1 João 3, 17 e 18 nos diz que devemos nos compadecer ao ver o nosso irmão em necessidade. Se tivermos recursos naturais, devemos ajudar. Com certeza o Senhor se alegra muito quando temos compaixão ao próximo. O livro de 2 Coríntios nos fala que Deus ama o quem dá com alegria, Deus ama o dador animado. Quero convidá-los também para lermos juntos o livro de João, capítulo 12 e o versículo 26. João 12, 26, diz assim. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amar a Jesus é servir ao próximo. Irmãos, quando servimos aqui no nosso ministério, estamos sendo servos do Pai. E ao mesmo tempo, demonstrando amor aos irmãos e às irmãs. Temos tantos ministérios aqui na igreja. Desde a câmera, temos a transmissão, temos o ministério infantil, o ministério juvenil, o ministério do louvor, temos a recepção... O Ministério das Pérolas, o Ministério dos Homens do Reino. Temos também evangelização aos asilos. Temos intercessores e intercessoras orando por todos aqui, por cada lista de oração. Enfim, irmãos, temos bastante trabalho. E isso tudo unicamente para honrar e glorificar o nome do nosso Rei Jesus. Muitas vezes, na grande maioria dos ministérios, falta trabalhadores. E alguns irmãos e irmãs acabam se sobrecarregando. Acabam ficando mais tempo uh, trabalhando do que no culto. Mas por amor à obra e por amor a Cristo, nós servimos com muita alegria. E servimos com muita disposição. Pois o amor de Jesus nos move a agir assim. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Se Deus tocar em teu coração, em você servir... Né, querer servir ao próximo, se inscreva na secretaria para ser um voluntário na obra do Pai, do nosso ministério rema. Você estará abençoando muitas pessoas por meio da tua disposição e por meio do teu trabalho e também, principalmente, por meio do teu amor ao próximo e ao Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo 37 diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos e eu te encorajo, irmão, a esta maravilhosa e perfeita empreitada que o Senhor nos ordenou, do Ide. E que sirvamos a ele e ao próximo, ao próximo com muito amor e alegria. O Senhor com certeza se alegra muito com a nossa disposição em está servindo ao nosso irmão. Foi isso que Ele nos ensinou. O livro de João, capítulo 14, e o versículo 15... Eu gostaria de ler também, João 14,15 diz assim, Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou com meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto é muito lindo, né irmãos? Uh, ele nos fala que se nós guardar os mandamentos, Ele nos enviará o seu Espírito Santo. E quem assim o faz, quem obedece os seus mandamentos e os guarda, esse realmente ama ao Senhor. Jesus, Ele nos conhece como ninguém. Ele sabe que somos falhos e imperfeitos, que erramos, até mesmo muitas vezes sem perceber. Por isso, nos enviou o Seu Consolador, o Espírito Santo, para nossos momentos de fraqueza e de desânimo. Amados irmãos, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Que possamos lembrar que no dia em que tomamos a decisão de descer as águas, o nosso antigo eu morria ali. E naquele momento que o nosso antigo eu morri ali, um novo homem, uma nova mulher disposto a deixar tudo o que não agrada a Deus para trás e viver de uma outra maneira, na, da maneira que agrada a Deus. Vale muito a pena abandonar os hábitos e falhas do mundo, deixar tudo para trás e deixar até a amizade que temos com o mundo para trás para servir a Jesus Cristo de uma forma excelente, da forma que Ele merece. E ainda assim é pouco, irmãos, por tudo que Ele fez por nós. O livro de Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20, nos diz Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, sou nova criatura. Não vivo como eu vivia antes de conhecê-lo. Que possamos juntos, irmãos, como igreja e corpo, nos fortalecer em fé e amor por aquele que nos amou primeiro, o nosso Rei Jesus. Outro texto, irmãos, que eu gostaria de ler se encontra em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus ela é viva quando lida e praticada Ela é muito eficaz Seus mandamentos São justos e perfeitos Todos para a vida e nenhum para a morte Nesse versículo Também fala que ela é apta Para julgar os pensamentos E os propósitos do coração A palavra de Deus, a Bíblia É mudança de vida, ela é cura O livro de 2 Pedro Capítulo 1 Verso 20 e 21 Nos diz que a Bíblia foi escrita por homens mas inspirada por Deus. Gostaria de ler também, irmãos, o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. 5, 17. E assim, se alguém está em, alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Desde o nosso renascimento em Cristo, desde que o reconhecemos como salvador das nossas vidas, Ele preparou coisas novas. Somos reconhecidos por ser seus filhos amados, a quem Ele derrama sua misericórdia dia após dia, a cada manhã. Irmãos, não temos mais tempo a perder. Todo tempo oportuno seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Livro de 1 Pedro 2,9 nos diz, fala que somos a geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, que possamos tomar posse posse dessa palavra e viver intensamente o Senhor, amando a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força e assim demonstrando o amor ao próximo, servindo ao próximo com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, Pois antes de servir ao próximo, estamos servindo ao Senhor Jesus. Foi isso que Ele nos ensinou. Amém? Então era isso, irmãos, que o Senhor tinha para trazer essa tarde. Eu glorifico a Deus por esse momento. E eu gostaria de encerrar, então, fazendo uma oração de gratidão a Ele. Por tudo que Ele nos trouxe, por tudo que Ele nos ensinou. Pai querido e Pai eterno, Santo Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, por esse momento. Esse momento diante de Ti, Pai. Te louvamos, Te agradecemos por o Senhor. O Senhor nos dá o Seu alimento, Pai, a Sua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Que possamos, dia após dia, Pai, mudar e ser melhores para Te agradar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Que Deus abençoe.